Chegou fim de ano e é aquela hora da gente fazer promessas, resoluções para 2023, afinal, o que a Fórmula 1 pode fazer antes de pular sete ondas nos dias 31, é o assunto do vídeo de hoje. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. No vídeo de hoje, vamos fazer um esquema um pouco diferente, uma brincadeira aí, já que estamos na última semana de 2022, né? A gente sabe que o ano novo, né, o 31 de dezembro, é sempre aquele período de resoluções, de promessas, de coisas que eventualmente você não vai cumprir, mas às vezes é uma virada de chave para algumas pessoas, né? algumas pessoas determinam as coisas e cumprem, etc. Enfim. Brincadeira de hoje é, é, é a seguinte, é, vamos brincar de quais seriam as cinco resoluções que a Fórmula 1 deveria ter para o ano novo, né? as cinco coisas que eles deveriam é, prometer, que eles poderiam pensar em melhorar e tudo mais, para 2023, depois de uma temporada que, apesar de ter sido positiva em termos financeiros, imagino eu, de repercussão, é, acabou devendo um pouco, especialmente depois de 2021, tão bombástico. Então, vamos fazer uma lista rapidinha aqui sobre quais, quais desejos o Stefano Domenicali vai ter na cabeça quando ele estiver pulando... As 5 ondas lá no dia 31 O primeiro deles é Menos problemas com direção de prova é, Infelizmente direção de prova virou um assunto recorrente Nas últimas duas temporadas Em 2021 é claro por causa da decisão Porque a gente teve um campeonato que ele foi é, Teve um encerramento dele muito determinado Por causa de uma interpretação Meio freestyle do regulamento Em 2022 a gente viu uma direção confusa, né, a gente viu uma troca de direção que foi determinada, né, que era algo importante, a gente viu uma direção confusa, uma direção que inconsistente por conta dos nois, dois nomes que estavam lá, algumas decisões péssimas, decisões ruins, decisões que de prejudicaram o show, e é claro, é o ápice que foi o GP do Japão, onde decisões que acabaram levando em risco até os próprios pilotos, mas enfim, a Fórmula 1 ela precisa parar de ter direção de prova dela nos holofotes, e esse já é uma resolução boa para 2023. É, segundo ponto aqui, bem, Fórmula 1 também poderia manter a resolução aí de quem sabe maior equilíbrio em 2023. Isso porque 2022 foi o, ano do primeiro, o primeiro ano desse novo regulamento, mas acabou sendo um ano ruim né, em termos de, de equilíbrio, não só pela questão da Red Bull ter vencido os dois campeonatos com certa facilidade, né, mas também pelo fato da gente ter visto menos pilotos é, brigando por coisa relevante, frequentando o pódio e tudo mais. É claro que é difícil a gente exigir que a gente vá ter uma temporada como foi 2021, onde a gente teve quatro equipes vencendo, teve vitória de Alpine, vitória de McLaren. É muito difícil a gente exigir isso, mas seria mais legal se a gente tivesse uma frequência maior de pilotos fora do top 3, né? Das três grandes equipes, é, brigando por podes ou coisa parecida. Cenário que aconteceu em 2020 e também em 2021. Então, eu acho que algo seria mais legal para a Fórmula 1 ter mais pilotos brigando. Não precisa necessariamente por vitória, raramente a Fórmula 1 teve muita gente brigando por vitória, mas pelo menos por pódio seria algo bacana para o funcionamento da temporada. Terceiro item: um campeonato melhor. Né? A Fórmula 1 pode desejar um campeonato melhor, especialmente porque em 2021 a gente foi uma temporada bombástica, né? talvez a melhor temporada de todos os tempos, né em termos de disputa de título, etc. Né? Todos os conjuntos, né? a soma de todos os fatores tornou uma, uma temporada histórica. 2022 não foi muito assim, a gente até tinha, quem sabe, essa promessa no início, mas o jeito que as coisas é, viraram a favor da Red Bull, né? muito por incompetência da Ferrari também, que só deixou o trabalho da Red Bull mais fácil, Acabaram deixando o campeonato aí meio frustrante, né? O Verstappen, que é um pilotaço, né? Sem tirar mérito algum dele aqui, ganhou o campeonato com uma facilidade que não é tão legal de se ver, né? A gente gosta, é claro, de ver os grandes pilotos sendo desafiados, né? Claro que é legal quando eles fazem esse tipo de história, como o Verstappen fez, de ganhar o um campeonato cedo, de somar régua de ponto, de vitória, etc. Mas seria mais legal se o campeonato fosse mais equilibrado e é isso que a Fórmula 1 deseja, poderia desejar, né? Para 2023, ter pelo menos Ferrari ou Mercedes aí tentando bater de frente com o Red Bull. É, ponto 4, corridas menos previsíveis, é, eu não achei que necessariamente as corridas de 2022 foram ruins né, acho que a gente teve corridas boas, corridas valiosas aqui e ali, e claro, algumas corridas bem ruins mas eu acho que o principal ponto é que algumas corridas foram muito previsíveis e acho que isso acabou reduzindo um pouco o show, né? Porque assim às vezes você tem uma corrida que é legal, que é movimentada, mas a partir do momento que é, ela é resolvida na largada, que o verstappen, por exemplo, ele teve a facilidade para ganhar várias das corridas que ele ganhou, inclusive corridas onde ele largou do fundo do grid e tá tal, muito evidente que ia ganhar é, isso não, não ajuda muito o show, né? a gente gosta de ver brigas por vitórias, né? a gente quer ver o Verstappen mais desafiado, né? da mesma época. forma que eu gostaria de ter visto o Hamilton mais desafiado nos anos, o Schumacher mais desafiado, o Vettel mais desafiado, em alguns contextos, né? quando as pessoas ralam para ter as coisas, acaba sendo um pouco melhor, então acho que é algo que dá para a Fórmula 1 desejar de fato para 2023, né? ter corridas menos previsíveis. O quinto ponto que eu vou escolher é a questão do teto de gastos, né? de ter menos problemas com o teto de gastos, a gente viu... Uma polêmica muito grande a respeito da Red Bull em 2022, né? Por, por conta do teto de 2021, acabou sendo uma decisão também meio complicada que a Fórmula 1 não sabia como julgar. E assim, é um problema que eu acho que a Fórmula 1 não quer ter, porque o teto de gastos é uma invenção muito boa. Eu acho que uma invenção muito importante para a saúde financeira do esporte, para que a gente tenha equipes sustentáveis, para que a gente tenha mais gente eventualmente chegando ao grid. E não pode acontecer o que aconteceu com a Red Bull, então a torcida que para todo mundo tenha respeitado em 2022, isso não tenha sido nenhum alvo de polêmica. Então é isso aí galera, queria agradecer vocês pela audiência de todo esse ano, é, quero que vocês curtam o vídeo, deixem aí nos comentários quais suas resoluções de ano novo para a Fórmula 1 e é claro, um feliz ano novo, até a próxima.